Ei, você que me assiste, você sabia que. Uma merda é isso, mas. Nem aí, né? Aprecie minha placa de YouTube. Ok. Você não sabia que isso é um relato? Não é o que de... eu tô falando, né? Bom. Primeiramente eu queria falar para você deixar o um like Tá bom? Só, ah, só isso, só isso oh, Olha o porcaria de homem um... quebrou hein? Agora tá normal Tá bom oh. Aquela é minha placa de YouTube Então quando você vê a placa, deixa o like Nem tô copiando ninguém, né? Não. Então, eu queria falar que eu queria chegar aos 8k de inscritos, meu né? Deus, eu queria... Galera, se a gente chegar em 200 você não ouviu errado, eu falei 200 ah, tá. uns 20 inscritos, eu acho, eu vou fazer, tá lá no meu soco, Um é, eu vou divulgar vários de vocês. Só se a gente chegar em 200 inscritos. Então, se você quiser me divulgar, né? Aí eu te também. Não. Assim. Se eu chegar a 200, eu vou divulgar umas 10 pessoas. E eu quero que vocês inscritos, como meu, para eu ficar famoso e você também. Então dá like pro youtube recomendar veja até o final desse vídeo e se inscreva e ajuda já deixei a, a gente chegar a 200 inscritos Foi assim e demora sete anos eu acho então tá, é, é só um aviso ah, e se você quiser ler a ela, lá, lá, fala tudo minhas metas o que vai acontecer quando tirar as metas então Vê lá, porque tá bem legal. Galera, olha como eu sou mito no Photoshop. Ó, ah, ó. Ah. Sou mito. Mito. Me diga aí nos comentários se é só eu que tenho esse livro. A conquista de uma amizade. Nem sei se é isso que tá escrito. Aparece os carrinhos. Não tô vendo nem sei o que eu tô falando. Então faz o pilar que eu falei, tá? Chegar a 200 inscritos, eu divulgo todo mundo que aparecer que tá inscrito no meu canal. Quer dizer, eu não vou divulgar todo mundo, né? Claro, vou divulgar só... Quem comentar, hashtag... Carrapato. Quem comentar, divulgado! Mas só se a gente chegar a 200 inscritos. Não, não. What? Por que tem umas crianças gritando? Ali. Olha, matou maluco. O Você está machucado? Como assim? Você está machucado? O quê? Se não deixou o like aí, alguém te bateu, então calma aí, deixa eu te remendar aqui. Final sem sentindo nenhum.